Fala galera, tudo bem? Aqui é o Museu BM falando, tô passando aqui rapidamente para mostrar os meus ganhos aí em um mês e pouquinho, já são 540 reais Já estamos aí no nível 3. Temos aqui os comprovantes que tem dado super certo esse projeto. Tô passando rapidamente. Vem conosco, vem participar do projeto Money Right, OK? Abaixo do vídeo que tem a descrição do vídeo, projeto que começou do dia 15 de abril está aí voando tem um mês e pouco aí esse projeto e tá fantástico Venha participar também da nossa estratégia de aceleração de ganhos aqui no nosso canal estamos muito felizes aí com o projeto é rápido esse vídeo só para mostrar para vocês como funciona tá só para na verdade nem como funciona porque você vai ver aqui um cartão ou então no final desse vídeo um outro vídeo para você estar tá acessando e vendo como funciona 100% ok são 540 reais já é, aqui nesse projeto fantástico Venha conosco nós temos aí já quatro contas aqui pode fazer quatro contas por cpf venha participar conosco tá bom money right aqui na internet você pode trabalhar da sua casa e participar da nossa rede nosso grupo já passa de 80 pessoas tá? fantástico nós temos aí indicados conseguimos aí, tá tendo uma aceitação muito boa tá os nossos indicados aí estão vindo é a que abriu já os meus indicados são muitos muitos indicados ativos diretos que eu já derramei para nossa rede um derramamento fantástico vem conosco e aguardo você grande abraço não esqueça de dar um like no Vídeo, se inscreva no canal também e veja aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo para você entrar e receber informações. Até o próximo vídeo.